Consegues ter um observador que já percebeu isso e trabalha a notícia bem, e que trabalha a notícia de forma que é uma mais-valia lá estares? Uhum. Tens outro canal muito interessante, que é o Medium.com. O Medium.com uh, engloba um montes de criadores de conteúdos que lá põem as suas coisas e, e, e é um, um dos futuros. Eu um, ainda não pago nem observador nem público, Uh, mas estou tentado a pagar medium.com porque tem criadores de conteúdos e muito interessantes com um artigos muito interessantes e que são pessoas mas têm qualidade de criar o seu conteúdo curiosamente depois o dinheiro vai para essas pessoas e não para uma estrutura a qualidade de conteúdo também é boa se calhar até melhor <risos>